Galera, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira de você entrar no site da Sky e entrar no site da Sky, tá bom, galera? O que, que é isso? É o Sky é uma vez que faz receptores, antenas, tá bom? Eu vou ensinar um, hum, como você entrar no site, com vê-lo se você pode pagar ou não, tá bom? Eu vou ensinar vocês. Primeiramente, galera, você vai entrar no site da Sky, eu vou pesquisar aqui pra vocês, ó, Sky, Ok? Aí, galera, você vai escolher os por anos em que você pode, ó, eu vou entrar nesse site aqui, tá? É nesse site aqui que você pode entrar, tá bom? Galera, olha só, é um site, na verdade não é um site, eita, nós. Esse, calê... calê, meu, esse site aqui é um site bem legal, é legal, mas tem um porém, tem qualquer antena, tá, galera, receptor, aí vai ser tão complicado com vocês, Deixem os comentários se vocês têm receptor e antena na casa de vocês, tá bom? Deixem os comentários. Se vocês deixarem muito like o vídeo, eu posso receber o receptor da Skype pra vocês. Muito like, tá? Muito like, beleza? Bom, você pode descer e tá pra ver que tem os pacotes, é, canais adicionais, segunda via da fatura... Sinal aberto, em vez de sinal, assistência premium, que que é isso? É como você pode comprar os canais premium, isso é o pedido, pedido, tá? O BPB, oferta picante, galera, que que é oferta picante? É, WhatsApp e Disney Plus para quem conhecer. Você pode baixar os dois aplicativos, um Android e um iPhone, tá bom? E outra coisa, que é, deixa nos comentários se você está aplicativo da Sky baixado, tá, é Muito importante, por quê? Caso vocês não sabem o que é, Sky é uma plataforma simples para você comprar seus assinaturas. Se você está contando nas casas de vocês, tem que comprar, tá, galera? Por quê? Porque é muito importante comprar o receptor e entrar na Sky, tá bom? Muito importante comprar isso. E outra coisa muito importante, galera, você pode assinar a Sky quando se você quiser e apenas 30 dias, tá, galera? muito importante você assine isso. Então, galera, eu também que você coloca o link, tá aí na descrição, tá bom? Vou postar agora para vocês o link na Sky, é sky.com.br, ok? Galera, olha só. Antes de encerrar o vídeo, eu quero avisar vocês sobre a Sky, que tem pacotes e ofertas pagas tá bom é pago tá não é gratuito porque você pode pegar um cartão de crédito e vai refeição olha que legal galera muita coisa muito muito é cartão muito vai refeição vem aí tá bom e eu gostaria de avisar vocês também que tem libras tá aqui ó tá vendo? tem libras então tem libras para você com para você fazer sua casa que entendeu Galera, foi vou o vídeo por aqui. Acesse o site site que eu vou aqui aí na descrição, tá bom? Ok? E acesso por quê? Porque dá pra ver que tem muita gente que não gosta de comprar e gostam de comprar. É muito calmo, tá, galera? E eu vou ensinar esse vídeo por aqui, mas qualquer dúvida, me deixe nos comentários, tá bom? Sobre a Sky, sobre outras coisas, tá bom? Eu vou estar o vídeo por aqui. Valeu e tchau!